selecionamos essa parte de baixo aqui e vamos fazer uma nova extrusão para baixo pressionando o botão SHIFT aqui nas versões mais recentes do Max agora aumentamos aqui a base vamos puxar mais uma vez aqui para baixo sempre reforçando né? para a hora que nós aplicarmos o Turbo Smooth ela vai se manter puxamos agora para baixo retificamos com a ferramenta Select and Scale e agora puxamos mais uma vez o que eu vou fazer aqui agora é a seleção dessas laterais, vou puxar aqui para dentro, vejam que eu ainda estou com a minha simetria logo aqui acima, então a simetria ela vai me dar esse efeito aqui de simetria já completa para o nosso modelo, lá na vista front, vamos selecionar essa parte de baixo aqui do nosso modelo, mais ou menos aqui, vou tentar selecionar para vocês verem, aqui não selecionou tudo, deixa eu ver por que, vou tentar selecionar os vértices, ah sim, Estou selecionando o lado oposto. Tem selecionar esse lado aqui. Agora sim. Vamos selecionar os polígonos. Ou as faces. Aplicamos uma nova extrusão. E daqui para baixo vocês vão brincar. Tá? Vocês podem fazer aqui um, um eixo saindo aqui da lateral. Podem fazer outras, outras formas aí no seu modelo. Né? O mais importante, como eu acabei de falar, é usar a criatividade. Então, brinquem bastante aí para vocês tirarem um modelo bem legal. Tá? Como eu falei... Nós estamos utilizando a simetria, então o modelo ele vai sempre manter esses dois lados iguais. Para reforçar aqui, vamos pegar a shift loop mais uma vez, aplicar o lado da simetria ativa, né? Vamos aplicar aqui abaixo, aqui também. Na lateral aqui, não sei se vai ser interessante, mas vamos aplicar. Vamos aplicar do outro lado também, ok? E aqui reforçando somente as quinas, tá? Falta só mais um shift loop aqui na parte de dentro. Ok. Vamos ver como está ficando agora com a simetria aplicada. E temos esse resultado aí, como vocês podem ver, tá? Bom, agora vamos selecionar o nosso objeto e vamos ajustar o ponto pivô dele para que eu tenha o eixo exato com esse objeto que nós temos logo abaixo. Então vamos vir aqui em Effects Pivot Only, pegamos a ferramenta alinhamento, clicamos no objeto alvo, vamos definir XYZ pivô com pivô. Então clicamos em OK e veja que o pivô alinhou aqui do lado, posso puxar o pivô aqui para o meio agora, ou até mesmo com a ferramenta Align, vou alinhar o objeto da base, só que agora eu vou fazer o alinhamento central, e vou colocar somente uma direção, no meu caso aqui a direção X, tá? Feito isso, saímos do Effect Pivot Only, vamos rotacionar agora o objeto, vejam que agora ele rotaciona certinho aqui na direção, ou no ângulo que nós precisamos, o que eu vou fazer aqui agora é só ajustar a altura, porque ele está muito baixo. Então vamos lá na vista left, botão L, selecionamos os vértices, puxamos essa área toda aqui para cima, vai deixar um pouquinho mais alto. Vamos ver aqui como está ficando agora com o Turbo Smooth. Essa parte aqui suavizou demais, não fica interessante assim. Então vamos pegar aqui todos os polígonos, aplicamos um inset, inset é relacionado ali à inserção de linhas, né? Vamos deixar aqui um pouquinho mais rígido, que está bom. Esse meio aqui também merece aqui uma, uma atenção. Então vamos aplicar aqui um inset nesse meio. Aqui no caso, vou fazer aqui um, vou selecionar um pouquinho mais de edges. Vamos pegar essa edge aqui de baixo, fazemos um ground loop. Vamos vir aqui no painel Modify Selection, ground loop. Ok. Agora aplicamos um Control Polygon ele vai selecionar toda essa área, fazemos um inset, ele vai inserir essa superfície, depois fazemos aqui um pequeno bevel, né, um valor menor, esse bível aqui, vou colocar como local normal, para ajustar aqui a direção certinho, mais ou menos aqui está bom, e temos aí o nosso modelo, é claro que aqui ainda cabem alguns ajustes, apertando o botão F3, por exemplo, nesses pontos aqui, eu vejo que eu posso puxar eles para baixo, né? então F3 novamente, puxamos os pontinhos para baixo, faço o mesmo lá do outro lado, selecionamos aqui com F3, um, dois, três pontinhos, e puxamos na direção Z, mais ou menos isso aqui, e vejo que já temos a nossa base, agora é só colocar mais detalhes aí no seu modelo, por exemplo, aqui eu posso colocar um tubo, saindo aqui na lateral, né, vamos fazer aqui só um desenho de exemplo, posso fazer aqui um tubo elétrico saindo aqui do lado, posso fazer algumas, alguns pistões, né, fazendo aqui um, um efeito de, de pistão para poder subir ou elevar essa parte, descer e assim por diante. Mas eu quero deixar com vocês um pouquinho aí dessa, dessa parte de criatividade para a gente poder aproveitar mais essa videoaula, tá? Aqui só para finalizar, vamos selecionar esses polígonos aqui do lado, esse polígono aqui já está bom. Fazemos um Extrude pequeno. Fazemos mais um Extrude. Agora um Grown. Tiramos a seleção do lado. Fazemos um Extrude. Colocamos como local normal. Deixamos aqui um pouquinho menor, né? Está grande. Agora reduzimos um pouquinho só para dar um efeito aqui diferente. Né? Vejam que já melhorou aqui o nosso modelo. Aqui também posso fazer um novo Inset. Fazemos um collapse, removemos essa linha aqui da lateral, vamos fazer um Ctrl Remove aqui, que está bom. Essa linha aqui, ela acabou vindo aqui para poder reforçar o modelo, vamos fazer um looping para ver até onde ela vai. É, realmente essa linha aqui está atrapalhando um pouquinho. Então vou fazer o seguinte, vou tirar a seleção de toda essa parte de baixo, Ctrl Remove, Ctrl Remove aqui acaba removendo muito, né? no nosso modelo, vou tirar o Show End results para ver o que, que está selecionado, agora sim, selecionamos novamente essa linha com loop, selecionamos aqui todo o entorno, vou tirar somente essa seleção da parte de baixo, Ctrl Remove, para remover essa linha, ela termina aqui mais ou menos nesse ponto, vamos ver aqui até onde ela vem, né a linha começa nesse local aqui, Aqui eu tenho que fazer um connect descendo dos dois lados. Então vou fazer um connect aqui, vamos fazer através do botão cut, vamos recortar aqui uma linha. Para ficar mais fácil aqui esse recorte de linha, eu costumo usar o seguinte, eu pego essas faces aqui, peguei todas as quatro faces dos dois lados, aqui os dois lados são simétricos, né? Aplicamos um inset para poder inserir uma malha. Veja que o Inset ele já vai fazer aqui o reforço para gente. Agora podemos sair do Inset. Nessa ponta aqui, deixa me ver como que está ficando aqui agora. Eu tenho que remover essas linhas aqui de baixo. Então eu vou dar um duplo clique nelas, Ctrl Remove. Faço o mesmo aqui do outro lado, duplo clique, Ctrl Remove. Aqui na lateral, vamos pressionar aqui o Remove somente, né? Aqui também vamos pressionar o Remove, sem o Ctrl pressionado. E agora eu vou fazer um Cut aqui nessa lateral. Então pego aqui a ferramenta Shift Loop, vou fazer um Connect, na verdade, né? Vamos conectar esses dois pontinhos aqui com o Connect. E depois podemos fazer um Target Weld para poder soldar. E veja que já ficou quadradinho. O mesmo aqui também, fazemos aqui um Target Weld, mas antes tem que haver um Connect depois um target, do outro lado mesmo procedimento, fazemos aqui o shift loop primeiro, depois fazemos um connect, e por fim um target, tá? Eu estou fazendo de uma forma um pouquinho mais apressada aqui, mais rápida, para que o vídeo não fique muito longo, tá? Mas vocês já viram aí esses comandos, já sabem como é, então acho que é desnecessário ficar repetindo muito. Bom... Vamos aplicar a simetria mais uma vez. Os dois lados estão iguais. Aplicamos o Turbo Smooth. Para ver o resultado. Como está ficando aqui o nosso modelo. Vejam aí que já ficou bem mais interessante. O que falta aqui agora. É só reforçar a borda aqui desse modelo. Então vamos fazer aqui. Primeiro um Ring. Com essas Edges. Fazemos um Ring contra o Polygon. E um Inset. Vou fazer um Inset aqui bem pequeno também. Depois. Selecionamos essa parte de cima aplicamos o um Ring contra o Polygon e o um novo Inset. Agora aplicamos a Simetria depois o Turbo Smooth. Vejam que já melhorou bastante, a base já ficou bem mais Hard Surface, né? E eu posso depois voltar também adicionando outros detalhes. Agora para finalizar aqui o nosso modelo, já que nós temos o, o nosso ponto pivô já colocado no local correto, eu quero aplicar uma textura a ele. Aqui na nossa pasta eu separei uma textura de camuflagem, que vocês vão encontrar várias na internet, tá? Então tem aqui essa textura, vou mostrar para vocês aqui uma textura bem comum de camuflagem. Eu vou já jogar essa textura para cima do modelo e veja que ela não vai se aplicar corretamente. O mesmo acontece aqui na base, então se eu jogar ela não vai aplicar corretamente. Então significa que nós temos que mapear esse modelo. Uma forma fácil de mapear isso aqui é através do UVW Map. Então vamos aqui no modificador, selecionando o nosso Edit Poly, na base da modelagem. Vamos aqui em UVW Map, selecionamos aqui o nosso UVW Map lá na letra U. Aqui no nosso UVW Map, vocês vão perceber que já aparece aqui já um mapeamento melhor, porém não está o ideal. Vamos aplicar no formato Box. No formato box o mapeamento já fica muito melhor e eu vou aplicar o mesmo aqui a essa parte de baixo. Então seleciono a parte de baixo, vamos aplicar a textura a ela também. Então pego aqui a textura arrasto e solto, ela já está aplicada na verdade, né? Aplicamos aqui o nosso UVW Map e depois marcamos a opção box e vejo que já aplicou. Para que a camuflagem fique do mesmo tamanho, eu vou selecionar o gizmo aqui e vou aumentar o escalonamento, tá? Somente da camuflagem. Então vou deixar aqui no mesmo tamanho as duas camuflagens. Para finalizar o nosso vídeo, vamos fazer agora somente o foguete, que é a única parte que falta. Então para criar o foguete, nós vamos vir aqui no painel Create. Vou criar um objeto que se assemelha a um foguete. Bem claro isso agora é um cilindro, né? Então posso fazer aqui um cilindro. Outra maneira de fazer isso aqui bem rápido também é através de um objeto estendido chamado Oil Tank, ou tanque de óleo. Então veja que eu vou fazer aqui uma espécie de um tanque, né? e com esse tanque aqui eu posso aplicar o um modificador edit poly tipo, a ele da forma que está, não precisa mexer nesse caso. Selecionamos os vertex do topo e escalonamos. Então veja que os vértices vão ficar mais pontudos, né? a exemplo de um míssil. Essa parte de baixo aqui deixamos retificada para exemplificar aí um míssel balístico. Agora aumentamos o tamanho dele, ou pelo menos a altura reduzimos o escalonamento através do elemento, tá? Muito cuidado agora. Vou deixar um pouquinho menor aqui para que ele caiba exatamente lá no nosso modelo. E depois nós podemos fazer aqui algumas abas, né? Algum algum efeito mais diferente aqui no nosso míssil, alguma coisinha que dê um detalhe a mais. Mas por hora eu acho que isso aqui já está legal, tá? Para a gente poder exemplificar aqui o nosso míssil, acho que está bem bacana. Aqui eu não vejo muita diferença. Somente aqui mesmo no míssil dá essa essa pequena aba aqui, né? Que eu não lembro agora como é que é o nome, fugiu aqui, mas eu sabia. Mas enfim, vamos fazer aqui só a centralização do ponto pivô, dentro de hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Object. Vamos criar essa pequena aba aqui, só para finalizar, para ficar mais interessante. Então vamos vir aqui na vista front com o nosso plane. Vamos lá no botão F. Vou criar aqui um plane na lateral com somente aqui um segmento posicionamos esse plane aqui bem, alinhado ao nosso objeto, mais ou menos aqui está bom. Vamos lá na perspectiva, botão P, vamos converter esse objeto com MediTable Poly, selecionamos a borda e fazemos uma extrusão aqui com Shift puxando para o lado, fazemos um Cap, por fim, vamos fazer aqui o alinhamento com a nossa ferramenta hierarquia, né? vamos centralizar o ponto pivô aqui no nosso objeto para que fique corretamente, agora eu vou pegar a ferramenta Align e vou alinhar lá naquele míssil, tá? então alinhamos aqui X, Z, pivô com pivô, aqui no caso eu vou desmarcar duas posições e eu quero usar somente a Y então usei somente a Y e está alinhado, agora puxamos os dois pontinhos de vertex para baixo aqui fazer um efeito aqui da paleta do míssil, né? mais ou menos isso aqui, acho que já fica bem parecido vou só aumentar aqui no eixo um X e agora vamos pegar esse ponto pivô e colocar no meio do nosso míssil aqui, com a ferramenta Align mais uma vez, vou pegar aqui o Effect Pivot Only alinhamos o nosso ponto pivô com o pivô do objeto X, Y e Z, nesse caso aqui nem o Z não precisa não, tá? e agora, para fechar aqui o nosso míssil, eu vou ativar o nosso Snap Angle, ativei aqui, pegamos a ferramenta Select and Rotate, e vamos rotacionar um total de 90 graus. Depois de rotacionar 90 graus, eu solto aqui o mouse e o botão Shift, coloco aqui um total de 4 cópias, ou duas cópias no caso, né, para completar. Aqui no caso vai faltar mais uma, né mais 90 graus aqui com Shift, ok? E vamos juntar todos esses objetos agora com o Itache. Então pegamos aqui o botão teste. Juntamos todas as partes e o nosso míssil está pronto. Bom, depois de feito isso, é só fazer aqui também algum detalhamento, caso você queira deixar o seu míssil mais interessante. Você pode vir aqui, afinar a ponta dele, esticar, fazer algum detalhe que mostre que ele é diferente, né? que tem alguma característica que nós vemos lá nas nossas imagens de referência. Então aqui as imagens não dá para ver muito claramente, mas o míssil ele tem um desenho específico, né? Vocês podem fazer esse mesmo desenho aí, buscar alguma coisa que seja semelhante, mas eu acredito que aqui no nosso caso já está bom, tá? Eu posso somente fazer aqui um pequeno ajuste mesmo, só para deixar mais interessante, tá? Bom pessoal, é isso. Temos aqui o nosso vídeo, o nosso modelo já pronto. Vou deixar ele aqui acima do grid, para a gente fechar essa videoaula. Vou aplicar aqui somente um material escuro, Nesse míssil, vou pegar aqui o um material simples mesmo, vamos pegar o um material General, posso pegar aqui o um Physical Material, aplicamos o material ao míssil e deixamos ele escuro, só para poder fechar aqui nosso vídeo. tá Bom, é isso, no próximo vídeo nós vamos mostrar, na próxima, no segmento desse vídeo, né, nós vamos mostrar como trabalhar com a ferramenta Particle Flow, ou sistema de partículas Particle Flow, para poder fazer o lançamento desse míssil através dessa arma, tá bom? É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e aprendido um pouco mais sobre computação gráfica 3D. Se você gostou já aproveita para deixar o seu like, ativar as notificações e como sempre eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos!